Resolvi entrar nesse universo, para onde eu fui carregada por uma amiga, Márcia Zampezi, que já participava, já tinha uh, contatos com a direção da escola, e enfim, resolvi me aventurar. E foi para mim uma experiência muito, muito, muito gratificante porque eu saí da rigidez, daquela coisa assim do, do trabalho, eu tenho formação de advogado, de sociólogo, tudo coisa muito rígida, tudo muito certinho, tudo muito convencional até. E agora entrei num universo que o inesperado está aí, e é por ele que a gente tem que trilhar. Então, tem como acréscimo a tudo isso é o grupo Uh, de pessoas que, tem, que fazem parte da, da, da minha turma de relacionamento aqui na escola são pessoas que eu com um carinho uh, eu nunca fui tão eu digo muito para as pessoas eu nunca fui tão mimada como eu tenho sido tenho sido aqui pelas pessoas dessa, dessa escola uh, isso me, meu ego tem ficado assim muito bem abastecido por isso tudo e outra coisa, a alegria que eu consegui tirar de dentro, que eu não, não tinha onde onde exercitar essa alegria. Claro que eu tenho as alegrias familiares, dos meus netos são umas, umas fofuras, uns amores, mas essa alegria fora da família, essa alegria no espaço social, eu estou experimentando aqui e super recomendo. Eu acho que essa, esse espaço é o espaço do aconchego. E o espaço de dar um, pa, um pulo para fora do cotidiano. É isso. Então, eu re recomendo a escola para quem quiser se aprimorar na vida. É isso.